Yo, hello nerd maníacos, aqui fala amoroso e sejam bem vindos ao vídeo de hoje. Bom, hoje trago uma ferramenta essencial para nós internautas que é o Internet Download Manager. Bom, o Internet Download Manager ou IDM como costumamos chamar, é um gerenciador de downloads criado pela Tonec, com o objetivo de baixar mais rapidamente os arquivos da internet e dividindo-os em partes capaz de acelerar em cinco vezes, permitindo pausar, retomar, agendar downloads, capaz de reiniciar downloads quebrados ou interrompidos por conexões perdidas, Whatever. Um, yeah, o canal esteve por um tempo mesmo offline e yeah, estava a pensar seriamente o conteúdo que eu poderia trazer e por outros motivos pessoais que prefiro não andar a citar aqui mas dizer que se Deus quiser estou de volta o canal está de volta e com uma nova interface de um nome novo e tal tal tal aí é, vamos deixar de ser melancólicos bora lá vídeo nós temos aqui o IDM a baixar mas primeiro vou mostrar porque é que precisamos do IDM por exemplo tem aqui um ficheiro aqui que um é o ficheiro aleatório nós queremos efetuar o download né e bom esse até é um ficheiro um pouco mais curto né ele baixa por aqui Vamos usar isto aqui não ele baixa usando uh, a, a área de transferência do próprio Chrome mas vamos supor que depois a internet é, oscila ou falha não é então ao retomarmos normalmente ele vai cancelar vai fazer o e download isso é um problema teremos gasto internet megabytes etc então uh, trago alternativa então deixei aí o um link na descrição para baixarmos o IDM então vamos clicar em download e depois eu não vou baixar eu já baixei e vamos ter esse ficheiro esse ficheiro nós vamos extrair vamos extrair aqui mesmo na área de trabalho então após a extração do, do, do, próprio, do próprio ficheiro abrindo vamos para o IDM637 e clicamos para instalar, então direito do mouse ou duplo clique né e bom acho que isso aparece porque tem internet para atualizar a língua etc não vou, não vou atualizar nada então ok fazemos a instalação normal e já yeah. só prosseguir concluir e depois de feito isso vamos verificar se ele está ali na, na, na barra de tarefas de tarefas do segundo plano pois para fazermos o crack o gasto deve estar offline, então ali já apareceu a extensão, vamos ativar a extensão do IDM no, no Google Chrome para quando formos efetuar o download, ele poder capturar os downloads de, do, do Chrome então é só ativarmos, deixa lá, temos aqui o ícone, mostra que já foi integrado no navegador, então deixa fechar essas coisinhas, vamos para a barra de tarefas vermos se ele está a funcionar ou não para podermos aqui é. para instalarmos o Patches, então clicamos na pasta Patches, então temos aqui 32 bits e 64 bits, devemos verificar primeiro, qual é a versão do nosso Windows não é uh, nós vamos verificar os detalhes do nosso da nossa máquina para vermos qual é a versão do nosso Windows e eu particularmente estou a usar é, 64 bits opa não faz. então eu estou a usar 64 bits então vou usar o patch de 64 bits mas vou mostrar como é que podemos chegar lá vamos em propriedades clicamos em propriedades da, do computador nós podemos ver aí sistema operacional de 64 bits processador com base em x64 é? então, Sejam de ver o que é que vem na vossa máquina seja o Windows 7, Windows 8, 10, 10, 10, 10, 10 acontece da mesma forma então o password de 1, 2, 3 nós abrimos e podemos extrair o documento, desculpa, o arquivo. Jogamos 1, 2, 3 como password e OK. Vamos extrair, depois efetuar a extração, abrimos a pasta. O arquivo extraído e instalamos normalmente como eh, administrador ou como instalamos qualquer tipo de programa. E feito isso ele já ativou automaticamente o, o IDM caso não façam isso o IDM vai, vai ser vai ser possível apenas usar por uns sete dias ou menos depois ele vai parar vai pedir códigos de não sei o que ativação whatever então, aconselho que possam instalar o, o, o patch não ali vem cracked by não sei tal flan. Então eu, são os créditos da, da pessoa que conseguiu craquear o gajo. Então eu vou dar um exemplo. Vamos ver que ele vai, vai pegar os downloads. eu é? Pegar os downloads todos que aparecerem do, do navegador. Da onde ver que a velocidade de download é um pouco mais maior no IDM, se eu estivesse a baixar pelo Chrome, eu acredito que não estaria a chegar até um megabyte, estaria por aí 300 e tal, do whatever, então é essa a dica pessoal, inscrevam-se no canal, não esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês acharam do vídeo, amoroso, out.